Espero que esse vídeo venha ficar bom, porque eu tive essa ideia agora e eu não escrevi nada, então eu vou falar meu lento talvez, e eu espero que você venha entender o que eu tenho a te dizer hoje, ok? Bem, vamos lá, eu, eu tava pensando ontem, quando o um amigo mandou uma mensagem pra mim, e eu lembrei que a gente sempre foi assim, sabe? Da zoação, tá? assim e tá? tal. E ele sempre zoou eu e tá? tal, eu sempre zoei ele. E eu tava pensando: Cara, o que, que acontece com as pessoas que. que levam a sério tudo, sabe? Tudo que elas escutam, elas, elas guardam aquela mala, sabe? É, imagina que. Toda vez que você ouvisse alguém criando um apelido pra você, ou alguém, alguém fazendo uma brincadeira que você não gostou, na escola, talvez, e, e você chegou em casa e ficou pensando naquilo, sabe? Ficou pensando, ficou magoado, isso ah, aí não foi legal. Então eu vim trazer, vim trazer esse vídeo para você que pensa assim, tá? porque eu, quando era mais, mais novo, quando era criança, basicamente, eu me preocupava muito com isso, sabe? E eu cheguei a ficar magoado com as pessoas porque criavam apelidos e você não sei se você percebeu. Mas eu tenho, eu tenho as orelhas bem grandes, sabe? E hoje em dia eu tenho orgulho dela, sabe? Mas na época, na época eu me sentia muito envergonhado. Porque, cara, o pessoal criava tanto apelido. É, entre eles estava... Shrek, orelha de bater bolo é, Orelha de colher de pau É... Muitas outras, cara Dumbo E são tantos apelidos, cara Que eu, inclusive, lembro de muitos deles, sabe? Porque porque na época eu ficava muito bravo com isso, cara E... E hoje em dia eu penso nisso, sabe? Isso me fez mal, sabe? Ficar me importando com isso E... E agora mais tarde, quando, quando ninguém, ninguém se atreve a ficar colocando apelido em mim, eu aprendi, cara, que quanto menos você se importa, menos você sofre. E, e essa regra se aplica exatamente nessa parte dos apelidos. Cara. Porque... Veja bem, quanto mais você fica bravo com as pessoas que estão colocando esses beleza em você que estão se zoando mas eles vão ficar em cima então a solução é essa ó quando alguém vem oh, desculpa isso é de moto, quando alguém vem e começa a te zoar tipo assim ah emagrelo e não sei o que para essas essas paradas idiota, tá ligado olha o que você vai fazer cara olha bem o que você vai fazer você vai só tá digamos que digamos que a puta lá pegou falou assim ah seu orelhudo no caso no caso fosse fosse orelhudo igual eu assim ó você vai lá pô verdade cara minha orelha é bem grande mesmo daria para mim sei lá fazer um um paraquedas meu orelho Tipo assim, se eu tivesse caindo no avião <risos> Eu poderia me segurar com a minha orelha, né? Tá ligado? E tipo assim, você zoa você mesmo Então você vai perceber Que você vai cortar na hora, cara Vai cortar na hora a onda da pessoa que tá fazendo isso Mesma coisa da pessoa que fala assim de Você de viado, não sei o que Às vezes a pessoa nem significa aquilo Ela tá colocando o apelido pelito carinhoso você mas na maioria das vezes a pessoa tá zoando você ela tá sendo sei lá uma fábrica talvez tá se você for, for gay não importa com isso e é o seguinte a pessoa bom bom voltando aqui veio um conversar comigo mas beleza, a gente tava na parte do de autocriticar-se. Auto então, gente, essa é exatamente a parte que vai fazer com que você pare de sofrer com bullying, com apelidos, com doação em geral. Você pode fazer isso, isso não vai te diminuir de forma alguma, você vai ficar mais bem consigo mesmo, sabe? Que você. Não está levando a sério. Tá entendendo? É tipo assim. Ah, você fala, ah, mas isso vai, vai implicar na minha autoestima. Pô, nada a ver, velho. Nada a ver. Vai implicar na sua autoestima. Se você ficar se importando, sabe? Se você ficar pensando. Estão ah, falando que eu sou orelhudo. Estão falando que eu sou um palito. Estão falando que eu sou. Que eu sou preto, que eu sou não sei o que Porra velho, se você é preto, se você é magro, se você é orelhudo Você vai se importar pra quê? Você é Você aceita como você é Pô, eu aceitei como eu sou, ó Inclusive eu consigo mexer as orelhas, ó Ó Aí quando o vem e fala assim Orelhudo, não sei o que Eu falo assim, ó, oh, eu sou orelhudo eu consigo mexer minhas orelhas, ó. ó. Hum. Eu faço até música, ó. Hum, hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu mexo o cabelo também, ó. E foda-se, velho. Você tem que se tar... foda-se. Mano, você vai ser mais feliz, velho. Você escuta o que eu tô te falando. Não se importa com o que os outros falam. Não tem nada a ver com você, velho. Se você é. É tal coisa, se você não é Foda-se tudo Mano Esse vídeo vai ser não listado Porque Eu já falei palavrão eu já xinguei Mas eu não tô nem aí O que eu quero é que você pare de sofrer Entendeu? Que você pare de se importar Com essas coisas à toa, sabe? Porque essas coisinhas À toa você sabe que, que leva a depressão. Eu, inclusive, inclusive, sofri de depressão quando eu era criança. Quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. E eu tomava remédio. E... Na época, eu... Fui pra igreja. E... e tentei... Tentei tomar remédio. Mas, tipo assim, eu percebi que... Remédio não vale nada cara, remédio não cura ninguém, o que os farmácias fazem não é para curar a sua doença cara, quanto mais cedo você entender isso melhor, entendeu? Quanto mais cedo, oh, quanto mais cedo você parar de se importar, mais você vai ser importante, ok? Tá me entendendo? Pra mostrar pra você que eu não me importo, que eu tô tacando esse vídeo eu fiz com todo carinho, mas esse vídeo eu não vou editar, eu só vou fazer uns cortes, bem poucos. Vou colocar uma musiquinha de fundo e você entender minha mensagem né espero que você tenha entendido minha mensagem então você vai pegar esse vídeo você vai compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que sofre com isso com alguém que você sabe que sofre com, com essa parada de apelido de bullying essas paradas todas aí que você vem vem aqui pega o link desse vídeo manda para essa pessoa ok você vai mudar a vida dessa pessoa ou, se você não quiser divulgar o canal, tudo bem. Você só vai falar para ele que você ouviu aqui, ok? vai pegar, vai ouvir com atenção esse vídeo, vai lá e fala para ele, ok? Às vezes você tem um jeito, uma forma melhor de se comunicar. Porque de... eu? eu não sei porra. Eu tô aqui falando, mas eu, eu sei que eu sou pior falante que tem, se tiver que falar de um público, velho, volta pariu vai dar merda, vai dar merda, porque eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, mas falta aquela oratória, tá ligado, que eu nunca fiz isso, velho, eu tô começando agora, eu tô gravando o um vídeo agora, e no primeiro vídeo, velho, eu tava tremendo, podia perceber porque tá no tripé né mas se eu tivesse segurando o celular assim igual aqui ó eu tava tremendo e agora que vai descer cara eu fiz ficou uma merda, mas eu fiz você tem que começar ok tá uma coisa essa parte aqui você vai vai seguir meu conselho aí você vai se alto aí baixar isso não vai ser fácil, mas eu te falo, é a melhor forma, a melhor forma de se sair bem nas situações é essa, ok? Então vai lá, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e... Fui!